Chegou o momento que eu venho esperado há bastante tempo o Bitcoin rompeu a região de 618 de retração Fibonacci a faixa aqui dos 51 mil dólares eu venho comentado aqui no meu canal sobre isso aqui há muito tempo porque isso é muito importante pessoal vai nos dar esperança de buscar uma nova máxima histórica e continuar aqui com esse bull market, mas agora que muita cautela pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui no, no intradiário regiões importantes para o Bitcoin e o próximo alvo aqui do Bitcoin no curto prazo. E pessoal, se o Bitcoin repetiu o que ele fez nos últimos dois ciclos, eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico, nesse ciclo atual, o Bitcoin pode buscar aqui a casa dos 200 mil dólares. Então sobre isso aqui e mais um pouco vou falar aqui no vídeo de hoje. bom vamos lá pessoal semana começando forte aqui para o Bitcoin excelente de romper nessa região muito importante significativa para o Bitcoin eu tava aqui já acordei segunda-feira muito animado já postei no grupo do telegram pessoal pessoal antes de mais nada não se esqueça aqui ó de apoiar o canal tá leva um segundo deixa o like aqui no vídeo e também comente aqui sobre as minhas análises para mim é muito importante saber o feedback de vocês eu tô aqui lendo todas as, uh, as comentários, sem exceção. tá Para mim é muito importante o feedback de vocês aqui para aprimorar o canal. E também participem aqui do grupo do Telegram, tá grupo do canal de alertas. Vou deixar o link aqui abaixo. Vale muito a pena. que são mais de 11.600 pessoas aqui no grupo, pessoal. Então, se você quiser saber o que está acontecendo no mercado de criptomoedas, você tem que participar aqui desse grupo, pessoal, em tempo real e colocando ideias e análises também. tá Então, pessoal, vamos entrar aqui no, no gráfico. Antes de mais nada, pessoal, eu consegui aqui ó, configurar esse computador de backup, tá? Que tá quebrando um galho pra mim aqui, então vai ficar um pouquinho a qualidade do vídeo vai estar tá muito boa, tá? O vídeo tá um pouquinho aqui, uh, um pouco lerdo também, esse computador é bem antigo, tá? Mas consegui fazer funcionar aqui. Eu queria agradecer aqui muito, uma pessoa que me ajudou muito aqui nesse... pra... pra fazer isso acontecer, tá? O Heriberto Mota, esse cara aqui, ó, manja muito de Linux, ele conseguiu fazer uma coisa que eu quero aqui fazer, queria fazer há bastante tempo, pessoal, sair do Windows e conseguir migrar pro Linux. Aqui vai ser agora o último passo aqui a liberdade. Primeiro, o Bitcoin agora eu vou ir para o Linux aqui tá tô saindo do Windows aqui de vez então obrigado mesmo Heriberto pela paciência ficou mais de 20 horas aqui explicando tudo pessoal configurando me ajudando eu tô gravando esse vídeo aqui direto do Linux aqui agora tá muito bacana mesmo então se você quiser aprender mais sobre Linux vai aqui no canal do Heriberto, do Heriberto Mota aqui no YouTube pessoal Beleza então vamos lá pessoal vamos entrar aqui no gráfico, primeiro eu puxar aqui o gráfico de quatro horas. Vamos dar uma olhadinha aqui no Intradiário, que é importante de acompanhar. Ó. Seguinte, o Bitcoin tá aqui nesse canalzinho, pessoal. Tá? Um canalzinho que eu tô desenhando aqui. Vou eu apagar essa, essas, essas linhas de Fibonacci aqui, que não, não, não adianta pra gente muito. O Bitcoin já teve um suporte aqui nessa região de 50 mil, ó, 51 mil. Então bateu aqui exatamente nessa região aqui agora, pessoal. Teve um suporte. Isso aqui é um bom sinal pra gente aí também, tá? Vou comentar também sobre a análise de sentimento rapidamente que tá aqui. Bullish até uma hora atrás estava olhando que tava bem Bullish mesmo excelente Então o Bitcoin tá nesse canal pessoal e a gente fez aqui nesse né, fundo duplo né esse pivô de alta que eu comentei para vocês nos vídeos anteriores a gente fez esse Wzinho aqui ó eu né? com fundo duplo então isso aqui pessoal tem o um primeiro alvo que eu mostrei para vocês na região de 51.600 que o Bitcoin pegou e passou inclusive foi buscar a região de 51.800 dólares né então, pessoal, vou mostrar para vocês qual que é o próximo alvo do Bitcoin, que se a gente manter acima de 51 mil dólares, o Bitcoin tem um próximo alvo aqui, ó, que é exatamente isso aqui, na verdade, tá? Eu gosto de olhar os alvos assim também. Tem esse alvo aqui do, desse, desse pivô de alta aqui, desse Wzinho que eu mostrei para vocês, tá? É, vou mostrar também aqui, ó, a, fazendo aqui, puxando um Fibonacci, pessoal, desse fundo aqui, tá? Desse fundo aqui até esse topo, ó, a gente pode ver o seguinte. Se a gente fazer aqui uma projeção Fibonacci dessa dessa dessa região aqui que o Bitcoin rompeu Vou acertar aqui um pouquinho essa região aqui bem embaixo para ver o seguinte ó, o primeiro alvo pessoal arrastando aqui para a região de 032 o Bitcoin pegou a região de 51 mil dólares tá próximo alvo aqui o Bitcoin tá indo pegar ó, pegou na verdade esse próximo alvo aqui a região dos quase 52 mil dólares tá e o terceiro alvo pessoal seria aqui a faixa aqui ó duas quase 54 mil dólares né que ele ia testar aqui no caso né, esse, essa cunha aqui, essa linha dessa cunha, né? Mas a gente também tem esse canalzinho de alta, então eu tô de olho aqui para o Bitcoin, essa região aqui dos 53.600 até os 50, até os 54.000 dólares, seria o próximo alvo aqui para o Bitcoin no curto prazo, pessoal. Então a gente está aqui nesse canalzinho de alta, tá? tô aqui bullish com Bitcoin. Até porque, pessoal, a gente também veio aqui, ó. A gente caiu aqui agora com o Bitcoin, liquidou bastante gente aqui. Vamos entrar aqui na live de sentimento rapidamente mostrar para vocês. ó A gente caiu aqui, o Bitcoin acabou liquidando, as sardinhas estavam vendendo bastante. Né? O long short rate aqui é baixo, estava abaixo de 1, agora subiu um pouquinho, né? Mas ainda está aqui numa faixa né? um pouquinho acima de 1. Então que a coisa está bem aqui favorável para o Bitcoin, pessoal. Estou realmente aqui bastante bullish mesmo, tá? O fund rate aqui está tá também tá, tá bem caiu bastante aqui também então assim realmente tá incrível eu tá? tô acompanhando aqui bastante suporte para o Bitcoin também nessa região aqui na região de 51 mil dólares isso aqui para mim tá dando aqui muita muita esperança aqui mesmo tá se o Bitcoin ficar aqui agora acima de 51 mil dólares pessoal nos próximos dias aí vai ser muito bom mas aqui no curto prazo pessoal a gente tem que pensar também que a gente tá aqui também, ó. Ainda se a gente puxar o gráfico semanal, a gente pode ver que também fica bem claro que a gente tá bem esticado, pessoal. A gente ficou muito, a gente não tem uma correção significativa aqui para o Bitcoin, tá bom? Então fiquem atentos com isso. Sem tiver essa correção, ficando aqui em cima dos 51 mil uh, dólares nos próximos dias, inclusive se a gente buscar a região lá dos 54, 53, tá? Mesmo que a gente tenha uma correção aí para nível de Fibonacci, puxando aqui, ó, por exemplo, Fibonacci desse fundo, né? Até estopo, pessoal, vai depender, vai depender onde o Bitcoin vai buscar, tá? É... Tinha uma correção, pessoal, para a região dos 44 mil dólares, por exemplo, que está mais ou menos onde está a média de 50 dias. Até deixa eu ver aqui onde está essa média aqui de 50 dias uh, exponencial, que eu vim mostrar para vocês bastante aqui no canal. Essa média é muito importante a gente ficar acima dela. Tá? Vamos puxar aqui essa média de novo. Ela está aqui agora na região dos 45 mil dólares, pessoal. Tá? Isso aqui é bem, bem importante a gente ficar aqui atento a essa média. Tá? Seria o melhor suporte para o Bitcoin se a gente perder a média de 21 dias. Tá bom? Então, a gente está esticado com o preço. isso é um ponto importante a gente saber, tá? Então, cautela que agora não saiam entrando com tudo o Bitcoin. Eu sei que a gente rompeu uma região importante, mas a gente pode ter correção também no Bitcoin, tá, pessoal? A gente esticou muito, então não é uma boa ideia entrar muito pesado quando o Bitcoin faz isso, beleza? Mas aqui tá mostrando para mim que o Bitcoin pode subir um pouquinho mais ainda, tá? Buscar a região dos 53, 53 54 mil dólares, como eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Mas eu tô aqui cauteloso com o Bitcoin, fechando posição, fechei aqui nos 51,600, tá? E tô aqui olhando aqui agora, fechar outra posição mais acima ali na região dos 53.700 mais ou menos é que eu tô de olho para o Bitcoin que agora no curto prazo tá pessoal pessoal antes de mais nada que eu vou fazer para vocês estão análise aqui do, do, do Bitcoin dos ciclos do Bitcoin tá pessoal isso aqui é incrível vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu nos últimos ciclos do Bitcoin e qual que é a o que a gente poderia buscar aqui nessa nesse bull market tá bom antes de mais nada pessoal só um recado para vocês também aqui quem quiser aproveitar essa promoção da Binance, ó, a Binance está dando aqui 100 dólares né, de boas-vindas para quem quiser criar uma nova conta na Binance, tá bom? Então vale muito a pena que vocês aproveitarem. Essa promoção está fechando aqui muito em breve, está aqui essa página. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Tem as recompensas aqui e tem as tarefas que você tem que fazer também aqui para poder receber esses 100 dólares. Então se você não tem conta na Binance ou alguém dessa família não tem conta da Binance, indique aqui essa promoção. Vale muito a pena aí. Faça um dólar costa average de Bitcoin, pessoal, porque... Eu, vai ser um ativo aí que com certeza vai impressionar o mundo, tá? vai chocar o mundo do Bitcoin, isso eu acredito muito. Pessoal, também quem tiver experiência com o Mercado Futuros, a PrimeXBT que está apoiando o meu canal, está dando aqui 20 mil dólares né, em sorteios, ou seja, 400 pessoas vão ganhar 50 dólares em margem gratuita para operar na corretora. Então, basta você criar a sua conta na PrimeXBT com o link aqui abaixo e preencher o formulário que eu vou deixar aqui, você vai estar tá concorrendo aqui esses... Esses 50 dólares vale muito a pena, tá? Você pode aí fazer uma operação, por exemplo, 10 vezes com 500 dólares. Você pode brincar bastante aí com o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui essa análise mais de longo prazo, aqui tá? A história da Bitcoin, isso aqui realmente é incrível. Quando eu comecei a olhar isso aqui melhor, né? Eu já fiz uma análise aqui no meu canal sobre o suporte histórico do Bitcoin. Só que eu cometi um erro aqui, pessoal, tá nessa análise, estava olhando aqui também, porque eu uso, eu uso o meu gráfico aqui sempre na escala é, na escala aqui, aritmética, tá? Eu, eu raramente uso aqui a escala logaritma. E eu acabei acabei não colocando aqui o meu Fibonacci em escala logaritma e cometi um erro nos últimos vídeos até tá? inclusive. Tô corrigindo aqui nesse vídeo, tá? Porque eu tô vendo aqui esses, esses alvos aqui do, do Bitcoin aqui agora. Então é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês exatamente o que eu tô de olho aqui agora. Olha só. O Bitcoin a gente tem ciclo, certo? Todo mundo sabe disso aí. Quem está aqui no mercado sabe que o Bitcoin tem, os, tem as havens, né, pessoal? Aqui, ó. Cada linha dessa aqui, ó. Cada linha. Essa aqui é, é, aqui é a segunda raven terceira e quarta havem aqui, tá, pessoal? Na verdade, que. Deixa eu ver aqui. Essa aqui começou em 2010. É, na verdade, aqui foi a primeira raven Desculpa. Primeira, segunda e terceira havem aqui, né? Então, pessoal. A gente está tendo aqui agora, né? A gente vai entrar aqui no terceiro ciclo do, do, do Bitcoin, praticamente. E a quarta fase aqui, né? Então, o Bitcoin é o seguinte. Uh, cada ciclo, pessoal, vamos puxar aqui, ó, vou mostrar para vocês exatamente o que eu tô que eu, que eu vi aqui. Na verdade, eu, eu vi isso aqui no Twitter, só tô corrigindo aqui que eu, eu puxei aqui o Fibonacci errado, vou mostrar para vocês, ó. A gente puxar aqui Fibonacci retração aqui, ó, desse topo, por exemplo, aqui desde de 2011, né, até o fundo que o Bitcoin fez, pessoal, tá? Vou até ajeitar aqui essas esse Fibonacci de novo, porque ele sumiu aqui as configurações que eu tinha feito. Então aqui botar aqui esse nível aqui, um ponto 1.272, tá? botar também aqui 1.4 e também botar aqui o 2.72 aqui eu quero mostrar para vocês ó. Ó, o Bitcoin 2011 ele caiu aqui ó da faixa de 33 dólares caiu aqui para a região de para dois dólares aqui né imagina comprar Bitcoin lá em dois dólares né pessoal Então caiu para dois dólares aqui a gente teve todo essa, essa, esse espaço aqui e fazendo essa projeção de fibonacci pode ver o Bitcoin ele teve um suporte aqui ó muito bom. Até puxar aqui, acho que é a região de 1.618 Que ele tem aqui uma... Deixa eu puxar esse é correto número aqui, deixa eu confirmar 1.618 Só para confirmar se é isso aqui É isso aqui, então na verdade é 1.4 não precisa, tá pessoal? Então aqui, 1.618 Então a região de 1.272 Aqui, Fibonacci, onde tem um suporte Muito bom, pessoal, vocês vão ver aqui agora Nesse ciclo, como é que é está acontecendo aqui Tá? E uh, Aqui depois o Bitcoin buscou aqui, ó a região de 2.272 aqui nessa projeção Fibonacci, tá, pessoal? Então, esse aqui, esse aqui foi o primeiro ciclo do Bitcoin, beleza? A gente teve a Raven aqui começando, ó, por exemplo, começou a Raven aqui. Inclusive, se a gente fizer ó, uma, uma, uma extensão Fibonacci da Raven aqui, quando a gente começou a ter essa subida do preço, ó, seria mais ou menos daqui, ó. então, se eu puxar aqui para vocês a extensão Fibonacci, dessa região aqui até esse topo, né, com essa retração aqui, a gente pode ver que o Bitcoin buscou aqui a 100% de extensão Fibonacci aqui, tá? Então, bem importante, aí guardem esses números aqui também, para vocês ficarem atentos, porque isso aqui vai fazer muito sentido, ó. Se a gente puxar, fazer o mesmo exercício aqui, esse que é o outro ciclo do Bitcoin, pessoal. É outro ciclo aqui, repetindo a história de novo, ó. Se a gente puxar aqui de novo essa retração Fibonacci aqui, ó. daqui até o fundo, a gente pode ver o seguinte, ó. Olhem só que incrível, pessoal. Olha só que incrível isso aqui. O Bitcoin teve aqui, ó... A vou então, mudar o gráfico aqui sema, Tem um gráfico semanal na verdade, né? Vou puxar aqui certinho aqui para baixo uh, aqui e acertar aqui essa esse topo aqui porque é um pouquinho difícil de fazer aqui de acertar. Tá? Não se consigo fazer aqui direito. Ó, aqui o Bitcoin, então, ele foi buscar, pessoal, a região de 272, ó. Aqui, a região de 16.742 dólares. Ele subiu um pouquinho mais aqui, inclusive, né? Subiu aqui um pouquinho mais. Teve um suporte bom também nessa região aqui dos 2.178 dólares aqui também, tá? Região de 1.272. Ele rompeu aqui no semanal, fez que ia cair mais, mas acabou subindo, teve esse suporte. Tá bom? Então, aqui, bem interessante acompanhar. E se a gente fizer aqui uma, uma extensão Fibonacci também, ó, desse fundo, dessa região aqui da, da Raven aqui até... Essa primeira aqui, essa primeira pernada que ele fez aqui, ele teve essa, essa resistência, ó. com esse suporte, a gente pode ver que o Bitcoin, vou buscar a região de 1.41 aqui, tá pessoal? Ele foi, buscou 100%, vou buscar 1.41 aqui agora, tá? Então pessoal, agora aqui a gente está nesse último ciclo aqui do Bitcoin, o ciclo atual do Bitcoin aqui, né? Então a gente atingiu aqui em 2018, 2017 aqui a gente atingiu a região aqui dos 19.600 dólares, Vamos fazer o mesmo exercício aqui agora, pessoal, desse topo aqui, né, até esse fundo. Pode ver o seguinte, ó. Bitcoin teve um suporte muito bom nessa região aqui de essa região aqui de 1.272, ó. Tem que acertar tá aqui eu também no gráfico do Index, tá, pessoal? O Index aqui ele pega um compilado de, de corretoras. Eu geralmente gosto de fazer mais o gráfico da da, da Bitstamp. A gente pode ver que a gente teve um suporte aqui é muito bom nessa região de 272 teve também resistência aqui no 68 ó. sempre a gente tem resistência aqui no 68 também tá incrível e aqui pessoal olha só o Bitcoin pode aqui de acordo com a história se repetir a história que, que a gente viu aí do Bitcoin todos os ciclos o Bitcoin pode buscar aqui agora a região dos 2.116 dólares tá pessoal de acordo com esse gráfico aqui tá então isso aqui é incrível se repetir a história pessoal a gente pode buscar essa faixa de preço e se vamos olhar aqui o 100% de retração de extensão Fibonacci também, ó, da Raven, de puxar aqui a extensão Fibonacci dessa região aqui tá? até esse topo que a gente fez aqui, tá? E nessa retração, se a gente buscar aqui ó, 100% de extensão Fibonacci, o Bitcoin vai buscar a região de 228 mil dólares, pessoal. Tá? Então, pessoal, não vai ser difícil do Bitcoin buscar isso aqui. Tá? A gente rompendo a região aqui dos. Dos 65 mil dólares buscando uma nova máxima histórica o Bitcoin vai entrar aqui pessoal numa uma subida frenética aqui tá isso aqui que eu tô é, de olho para o Bitcoin realmente que pessoal o mundo todo vai começar aqui a ficar maluco atrás do Bitcoin O Bitcoin vai surpreender muito mundo mundo aqui nesse bull market pessoal eu tô realmente aqui ansioso para ver isso aqui tá porque agora com esse rompimento dessa região de 68 de Fibonacci que eu mostrei para vocês aqui no gráfico diário no gráfico diário né eu uh, acabei de mostrar para vocês no começo do vídeo, isso aqui me dá esperança de começar a olhar para esses níveis, pessoal, tá bom? Então, sobre isso que eu queria falar para vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Eu tô com bastante, assim, tô bem otimista com o Bitcoin, mesmo que a gente tiver uma retração aqui, buscar níveis, por exemplo, 53 mil dólares, se tiver uma retração, correção, desde que a gente consiga ficar aqui, por exemplo, né, pessoal, nessa região aqui, acima da região de, de 382, aqui, Fibonacci, ó, essa faixa aqui dos, dos 40, 40 e... Vai depender, o Bitcoin subir um pouquinho mais, na é minha opinião, tá? Então a gente ficando acima, acima dos 44 mil dólares, pessoal, tá? Após atingir essa, essa faixa aqui dos 51, tá? Eu acho que vai ser uma retração legal. ok se o Bitcoin fizer isso aqui. Gente, inclusive tem essa linha aqui também que eu mostrei para vocês em outros vídeos, né? Essa, essa, essa linha aqui dessa, desse cone que o Bitcoin acabou rompendo para cima aqui, ó. Esse cone aqui, pessoal, até é importante lembrar vocês, a gente tem um alvo aqui, ó. Esse alvo desse cone aqui que seria a região, ó. A região de 55 mil dólares, né? Nesse rompimento, ó. Então eu poderia buscar os 55 quase 56 mil dólares aqui nesse rompimento desse cone, gente tá? ajeitar um pouquinho mais aqui, ó mil aqui desse cone, mas eu estou de olho aqui agora, região dos 54 mil dólares, um pouquinho mais abaixo para poder ficar garantido, fechar aqui posição pessoal, vamos ver o que vai acontecer, tá? a gente pode ter correção, mas eu estou de olho aqui, vou olhar Fibonacci no semanal, para procurar aqui a melhor região, de poder acumular Bitcoin, né? e ter que aguardar e fazer um novo pivô de alta, e conseguir aqui chegar próximo de romper, a máxima histórica anterior, tá bom pessoal? Então é isso pessoal, Tô aqui de volta aqui agora né, com o computador espero conseguir fazer vídeos aí em breve para vocês quero fazer também aqui vídeo sobre é, altcoins, não só, não só também o, o Ethereum, tá? muita coisa boa vindo aqui pelo canal, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal ativar todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e a gente se vê aí na próxima, um abraço!